Para então, assim sempre esse vídeo nós vamos ver sobre adjetivos e o objetivo desse vídeo então é usar algumas técnicas que você pode também usar com teu filho ou com teus alunos também. Enquanto estiver brincando ali vamos fazer então as atividades aqui tá. E para hoje nós vamos ver entender grau comparativo, os adjetivos, né, que a gente vai ver, relação grau comparativo e grau superlativo. Se ela vai compreender, conseguir organizar essas ideias, estou usando, baseado nessa atividade aqui, que fala sobre adjetivos, o grau comparativo, o grau superlativo, e também se ela consegue distinguir quando vem para o grau comparativo, que é de igualdade, inferioridade, superioridade. E aí eu vou dar esses papezinhos que eu gosto muito, a para ela, então, entender... Tem esses Glutec, né, você pode comprar no Amazon ou em outras lojas online. Glutec é o nome é original dele, mas aqui está sendo vendido com massa adesiva para multiuso. E é muito legal, você pode usar essa massinha, pode reaproveitar para você usar para diferentes coisas. Para você quiser. e reúsa, Muito legal. Vamos, então, ver se ela compreende. E tal. Tá, a técnica que eu vou usar aqui vai ser usar ela ir para se movimentar. Então, não vou fazer aqui em cima da, do, da mesa, né? Claro que ela poderia fazer aqui organizando, mas eu gosto de criar movimento, tá? fazer com que a criança fique em pé, se movimente e tente ah, achar as respostas em pé, se movimentando, tá bom? Usei papéis coloridos, diferentes cores também para criar estímulo visual ah, que a criança precisa... Bastante, tanto estímulos físicos de correr, de se movimentar, como também visuais também, para estimular a, a sua parte cognitiva. Vamos ver, então, a compreensão dela. Ah, ainda faltou fazer uma outra atividade, que é um preenchimento. Tá, eu vou criar essa tabela aqui e eu vou fazer para que ela depois possa, então, preencher tá, essa tabela depois que ela organizar essas atividades aqui. Tá bom? Então, eu vou organizar assim. Ela primeiro vai organizar adjetivos, grau comparativo e grau superlativo. Depois, ela vai preencher essa tabela aqui. E, por fim, eu vou pedir para ela distinguir, então, essas frases aqui, quais são ah, de grau superlativo e de grau comparativo. E depois, eu vou pedir, então, para ela fazer a distinção dentro do grau de comparativo, o que é grau de igualdade, de inferioridade e de superioridade. Vamos ver então como vai funcionar isso. Vamos chamar este aqui que está brincando. Claro. Aqui. Vejam só a criatividade dela ali. O que ela fez com a máscara ali. Foi que. <risos> a gente, se viram uma rede. Sei. Let's see the study? Yeah. Let's go come here with me. Vamos lá. So, então, o que vai acontecer é organizar o adjetivo, comparativo e superlativo, ok? Isso yes. é Fizemos ontem know. isso à noite e agora a gente está checando, ver se ela consegue lembrar, tá? Ah, ai, É Deus. isso aí. Vamos lá, ver. Comparativo, meu Deus. Ai, olha. Ai. Ai. Ai. Meu Deus. Aqui está incompleto então mas aqui é, já mas tem ela algumas tem ela já tem algumas ideias o que é adjetivo uhum. comparativo e superlativo. e aí ela, ela consegue deduzir uhum. ok Eu não sei, gente. Eu só estou em dúvida desses dois daqui. Esse, e aí, esse? isso serve para organizar as ideias da criança. Isso também se aplica para adulta. Eu lembro quando eu estudava para concurso, eu fazia muito isso, usando. Hum, eu sim. gosto muito de usar papelzinhos, porque me ajuda a organizar a ideia. E também essa sensação, assim, de ficar em pé de uh, ficar procurando as informações. Hum. Peraí, gente. Que... Lembrando são três colunas. Vamos fazer a checagem, então, se tá tudo ok aí, né? Então, qual a proposta? Eu não vou dar a resposta, mas fazer ela pensar. Acho que esse daqui, às estão errados. E se aplica aqui, adjetivo bom, bom grau melhor. comparativo e o superlativo. Mas eu Ótimo. acho que tá errado. Eu acho que tem que ser assim. Ok. Vamos agora, então, fazer a checagem, assim, de, uh, na vertical, porque isso ajuda também a entender. Por exemplo, aqui, ó. Bom, okay. mal, mal menor e grande. Ok, so aqui são como que opo, oposi, uh, é, opostos, né? É, fica é, que assim, bom, Antônio. Bon, Antônio e bom e mal. mal E aqui? Grande. Não, não. Eu acho que esse grande deveria estar aqui hum, Mas tanto faz. Ok, é, porque você pegou o conceito de positivo e positivo, então, é. né? Tá, então vamos ver aqui agora outra coisa, ó. É, o oposto de grande é o quê? Tá. Então, o pequeno deveria estar aqui Isso, então você vê que a criança Ela vai construindo A ideia é, Não estou falando a resposta Não estou dizendo que está errado Estou apenas ajudando ela a entender Mínimo E aí, agora vamos fazer uma checagem aqui assim Tá? Vamos tá. começar aqui vamos. Maior, menor Pior e ótimo Ok, qual é o posto de maior? De Antônio É maior é Menor. Não, o oposto de maior. Menor. Menor. O oposto de pior. É... Melhor. Né? Uhum. Ah, vai saber que todos que terminam de ano, que é pior. Menor. Geralmente, isso. né? Então, ó, a gente conseguiu também fazer uma, uma compreensão, ó, or, terminação, né? É. Ah, e consegue compreender isso aí, essa aí. Então, são a aprendizagem que a criança vai construindo. E aí, o grau... Superlativo. Super Ótimo, péssimo, mínimo e máximo. Ok. Certo, ok. Né? Certo Certíssimo. Agora, ela vai pegar um lápis e vai pegar essa ideia aqui e completar aquele quadro que está lá na sala. Ah, ok? Ok. Então vamos lá. Então vamos lá agora, vamos lá. na sala, organizar. Aqui, preencher essas informações. Né? Vamos lá. Um mini barcozinho também. <risos> umas Espaço. Eu também. gosto de fazer isso aí porque cria sensações. A criança sai de um espaço para outro. Tem que mexer. A imagem muda também. Então, tira aquela aula. Aquela aula ou aquela, aquele ambiente. A ah, monótona ambiente. Bom. Ah. me na, nas costas das pessoas. Uhum. Sabe quando a pessoa Ok, não tem nenhum problema. Então você pode pegar o papel agora e coloca ah, aqui. Isso. É. Então, você pode colocar aqui ao lado. Vamos colocar aqui. Você vê? E aqui a gente cola com o BluTack. O que, que a gente aprendeu então? Could you explain to me? Que adjetivos são características? Este Esse bolo, esse bolo é, está delicioso. Okay. Está muito bom. Ok. um alien que eu nem conheço. Ok. É, a professora é maior do que Helena. So, this is comparativo e superlativo. Comparativo. Yes. Ok. Now, let's go to the next step. E a gente vai agora para uma próxima tarefa com o Sté, okay. que é. Até aqui na minha aula Tem Eu atrás a porta aqui. I wanted to take adjetivos, grau comparativo e grau superlativo. Okay. Itas, yes. Vai, Fiquem no meu braço. Um na minha cabeça para me lembrar. Vamos lá. Vamos lá. Hum. E tchan, tchan, tchan, que tem atividades para responder. Então, você tem frases aqui em amarelo é okay. e ela vai fazer essa distinção grau com superlativo e grau com comparativo. Ok. Maria, aqui é comparativo. Eu vou ler para vocês, tá bom? Maria é men... menos hum. atenciosa que João hum. Olha a pedir a ela ainda que cheque Faça uma checagem, ver se aqui tem alguém que tá, não pertence a esse grupo. Vamos lá, lê a primeira frase. Maria eu é menos atenciosa que, que, que João. João. Grau comparativo? Eu acho que é. Tá comparando. Okay. Maria é do que João. Ok. Maria é mais atenciosa de todas as crianças. Tá comparando? Tá comparando? Maria com as crianças. Ele... Really? Okay. Não, a cara que ele fez eu acho que é aqui. <risos> Ou assim, na verdade, eu induzi ela a. Né? Maria é mais <risos> atenciosa que João. Eu acho que é igual comparativo, porque tá comparando. Ok. De Ma novo, é Maria, Maria. é tão atenciosa quanto o João. Acho que também é. Aqui. Ok. Essa daqui. Não, eu acho que é. Ai, é, é tão atenciosa quanto o João. Meu Deus, agora ficou doida aqui, porque então eu faço tá. aqui, meu Deus. O que acontece? Ah, nesse caso aqui eu vou interferir pra dar, explicar para ela. Maria é tão atenciosa quanto o João. Vou deixar ainda aí. Essa daqui, Maria é mais atenciosa de todas as crianças. Quando fala assim, é a mais atenciosa... É a porque fala, tá, pra... já tá acabando. É, é super. super. É super. Por isso que é super. Isso. Então tá pensando que era nativa de cachorro. <risos> é super nativa. Ok, vamos lá então ver. Agora, eu tenho aqui o comparativo de inferioridade, superioridade e de igualdade e aí eu quero que você classifique então ah, tá. As esses, igualdades. esses comparativos aqui, então eu vou pegar aqui ó comparativo de vou colocar aqui comparativo vou tirar os adjetivos e aí eu quero que você classifique essas frases aqui que você botou de comparação aqui, quem é de inferioridade de igualdade e de superioridade vamos lá Lê para mim, por favor. Que Maria é menos tão, tão, tão ansiosa. Atenciosa. Atenciosa. Do que já... João. Isso é? é inferioridade. Atenciosa é ansiosa quanto João. Aí tá. Okay. E aí? Inferioridade, igualdade ou superioridade? Eu... superioridade... Tem um Então, aqui, ó. Oh, ok. Então, a gente percebe que há uma. A, a compreensão sobre inferioridade, igualdade, superioridade, eu a gente percebe que não aí, tá tão né? claro. Aí a gente precisa agora fazer uma checagem. O que é um comparativo de inferioridade? É quando eu digo que a por exemplo, Maria é menos atenciosa, ou seja, Maria é menos, inferior. Maria é mais. Ai, não. Eu é aqui. Não, eu estou comparando. Ah, tá. Não estou superativo, é comparativo. Então, no comparativo tem inferioridade, igualdade e superioridade isso é que eu tenho mais aqui. Então, ela é tão atenciosa quanto o João. Ela é mais, menos ou igual? A diferença é igual, ela igual porque ela é tão quanto. Igualdade. O que a gente percebe, então, aqui, é que há uma, uma complicação entre superioridade e superlativo. Vamos ver, então. Ó, superioridade, eu tenho, eu comparo. Superlativa superlativo é o super, não tem ninguém comparativo. É melhor do que todo mundo. É melhor do que todas as crianças. Ok? Então, por isso que é o superlativo. Tá? E aí, o que você achou dessa aula, desse uso, dessa técnica, para você ensinar teu filho a se movimentar em casa, a ver conceitos... Ah, sair daquela aula ou daquela revisão em sala, em casa chata, isso também pode ser aplicado em sala de aula. Particularmente, eu uso com meus alunos muito essa técnica assim, de papelzinhos assim, e construção do conhecimento, checagem também da aprendizagem dele, o quanto ele aprendeu, quais são as dúvidas, onde ele está errando. Isso ajuda muito, tanto fazer de maneira individual como também em grupo com os alunos. Tá bom? Deixa o seu comentário se você usa essa técnica ou que outras técnicas você também usa. Será um prazer ouvir a resposta de vocês. Se você já não segue o canal, segue agora. E deixa seu de like e aperta o sininho para ser notificado todas as vezes que tiver um vídeo legal aqui nesse canal. Se é like, né? E também sempre deixando o like. E comentários também. Tchau, tchau.